Galera, sem enrolação, já bora começar com o vídeo, tá? Da, porque eu vou responder as perguntas que vocês fizeram ontem, tá? Primeira pergunta, você acredita? Não. É o meu cachorro. Brincadeira, eu sou, porque eu sou eu, né? Então é eu que digito. Nem faz sentido isso que eu falei agora. É, qual é a raiz.. Que? Qual é a raiz quadrada de 8? É 8. Brincadeira, é 2. Vamos ver. Qual é o nome do cavalo do Pika pau? Zé do Caixão. Nada <risos> a ver, Qual é o nome dele mesmo? É de pano, esqueci o nome dele. Por que você usa essa máscara? Não, isso aqui não é uma máscara não, isso aqui é meu rosto. Oxi. qual é o animal que vive em pé? O cachorro. Você não sabia que o cachorro é que vive em pé? Tá, agora aqui, vamos ver. Quantos anos que você tem? Eu tenho dois. Você gosta de. Free fire? Não. A sua placa de 100 milhões de inscritos é muito boa. Parabéns, segundo maior do YouTube. Eu sou o segundo maior? Eu sou o maior. tá doido Oxi. Fazer pergunta errada aí? Vou ver. Quantos tem? Dois. Por que criou o canal? Pra eu ser rico pra sempre. Brincadeira, é porque... É. Na verdade é porque eu quero ser rico pra sempre. Qual sua inspiração? A casa monstro. Nada a ver. Sei lá, acho que... galo cego. Não tô brincando. Acho que é um tédio rato borrachudo. Não, rato borrachudo não. Porque a máscara é minha, uma máscara. Isso é meu rosto, de verdade. Aí aqui... Uhum. Agora só falta uma. Qual seu? não? Duas pessoas perguntaram isso, então... Meu nome de verdade é